Uma urna contém quatro bolas azuis, três bolas rosas e oito bolas pretas. Uma bola é retirada aleatoriamente. Sobre a probabilidade de que a bola retirada não seja preta, assinale a alternativa que contém o percentual correto. Então, ficou muito claro para a gente, através do método dos 50%, que é um probleminha clássico de probabilidade. Né? A palavra-chave está aqui, ó. probabilidade. Não é isso? Pô, falou em probabilidade, você já tem que estar tá com essa relação na cabeça. Aí entra a segunda técnica, onde eu vou te ensinar a resolver. Falou em probabilidade, já tem que estar tá na tua cabeça, ó. já é automático. Aluno MPP é assim, ó. De tanto ele estudar, revisar, exercitar, já vai ser automático. Falou em probabilidade, já está na cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Acabou. Né? Então probabilidade. Pô, é o que eu quero sobre o total. Pô, o total. O que, que seria o total? O total seria o total de bolas, né? Que tem na urna, ou seja, quatro azuis, três rosas e oito pretas então somando isso aqui vai dar 15 né esse é o total agora desse total o que que eu quero olha como é fácil desse total o que que eu quero eu quero que a bola retirada não seja preta opa não ser preta em outras palavras só pode ser azul ou rosa ou seja Dessas 15, eu quero 7. Ou seja, da onde vem esse 7? São as bolas azuis somadas com as bolas rosas. Então, família, <risos> moleque, um abraço. Probabilidade é o que eu quero. 7 sobre o total, 15. Só que a resposta está em porcentagem. Tio Marcos, como é que eu passo isso para porcentagem? Para passar para porcentagem, você tem que pegar a fração e multiplicar por 100. Simples assim. Aí vai rolar uma simplificação marota. Ó, 100 com 15, dá para simplificar? Sim. Eu vou simplificar por 5, pou, pou, 100 dividido por 5 vai dar 20. 15 dividido por 5 vai dar 3. Organizando aqui a bagunça... Ficaríamos 7 vezes 20, 140. Dividido por 3. 140 dividido por 3 por Pô, Marcão, não tem isso na resposta. Claro que tem. Agora você vai dividir. 140 por 3. Aí você vai dividindo. 14 por 3. Vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 14 está faltando 2, abaixo 20. Abaixo 0, né? Aí vai dar 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 está faltando 2. Para aqui. É 46 e alguma coisa. Pode ser a letra A? Não. B? Não. C? Não. Só pode ser a letra D. 46,67%. Então, 40 terços... É a mesma coisa que 46,67%. Legal? Gabarito letra D. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição...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 Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você, valeu? Então, ó, clica aí, tô te aguardando nas aulas, um abraço, até as aulas pra gente destravar a matemática. Tamo junto, pra cima deles e até as aulas, valeu!